Boa noite, galerinha. Olha nós aqui. Bom, conforme prometido, vamos mandar o um salve para vocês aí logo no começo do vídeo. Seguinte. Ó, Evernote, aplicação boa aqui, é pra para fazer isso. É onde eu aguardo meus bagulhinhos aqui. Bom, um abraço para nossa amiga Daniela. Dani, lá do Rio de Janeiro. Tá... gente tem a letra nuclear, é... Deixa eu lembrar... Búzios, não. Pô, esqueci, o negócio lá do Rio, é um lugar bonito. Aqui... Matheus Mota, de Salvador, de Itapuã. O Dan Santos, de Cajacity, Olha, Cajazeira. Tempo que eu não ando lá. O Márcio Santos, Rio de Janeiro. Tem um, um, uma, uma Lander também. Muito massa. Pô, o Saquinho também trabalha com TI. Mora, mora longe do trabalho pra porra. Eu, todo dia eu, vi, eu vi o vídeo dele. Puta que pariu. Longe pra caramba. Ivan Bob, tem uma XTZ laranja. Nosso amigo aí. Acompanha desde a 125. O Trioche Vitor. Aí, que é o Vitor. Tem uma XTZ 125 branca também. De ficar resenhando, super brother Manja de mecânica também. Tem o Fábio Costa da UFBA, nosso parceiro, amigão aí também. Fábio Sena que não é de Salvador, mas está querendo voltar para cá, está querendo vir em breve. Edumas, é sempre me pede para mandar um, um salve lá pro pra galera de, de Paripe. Aí, amigo. um salve aí pro pessoal de Paripe, nossa área. Cristiano Furtado, sacana, meu parceiro de software livre, meu amigão aí. Aí ó, a gente vai para a praia, para em Bepe, domingo de manhã 7 horas, viu? Quem quiser colar, cola junto aí. Faia Tech, brother também. Tem o Matheus Holanda, que comprou recentemente uma XTZ 125, moto boa, comprovada. Tem o Alisson Pedro, Humberto Júnior e o Márcio Evangelista. Pronto, tudo concluído, todo mundo com seu salve, descartar não. Aqui vamos guardar o celular. E a luva quase cai. Estica aqui o bolso agora. Oh, cadê? Agora colocou lá. Bota a luva. Pronto, aqui fecha a luva. Cobre com a jaqueta. E agora podemos ir embora. Vamos lá. Neutrólito. Queimou. Vamos embora. Ai! É, pessoal respondendo aí, ficavam comentando: Porra, você prega tanto, tem que andar de luva, tem que andar de luva e você sem luva. Por que eu estava andando sem luva? Esqueci de explicar isso. A moto ela tem um torque muito forte. E pra quem está acostumado a andar de luva, sabe que. No começo, luva atrapalha. Por quê? Você perde a sensibilidade, A primeira vez que eu utilizei uma luva, eu tava em uma XTZ, eu tava na 125. Me A moto levantou a cara. Primeiro, primeiro de primeira de cara, pum, a moto pum, levantou a cara. Eu, porra. Aí aquilo já me marcou, né? Aí sempre quando eu pego uma moto diferente, tô de luva eu já fico super receoso, o medo, claro, de fazer alguma besteira. Então, como ela tem um torque muito forte, estou na quarta aqui, 3 mil giros, Deixa eu descer aqui para pronto, dá para manter aqui, é, terceira marcha, 3 mil giros, dá para ir. A gente entra na próxima. É, então, a luva tira a sensibilidade. Lá ah, vai o aí, ó. Fazendo merda, ó. É, rapaz. Aí ah, eu pergunto qual a necessidade dele fazer isso. É nenhum, é nenhum. Mas tudo bem, o cara tá com pressa, vai saber lá do dia dele. Deixa o brode. Então, luva tira um pouco da acessibilidade e eu tava com medo disso. é ó, velho, eu vou sem luva aqui pra pelo menos sentir a moto. Já senti, já vi como é. E a MT é uma moto que você consegue andar em baixa rotação com ela tranquilamente. Tranquilamente. Basta que você não estique. Se você chamar... Ela vai, e ela vai com tudo. ela acelera muito fácil e muito rápido. Então, não quer ter susto, não puxe de vez o cabo de acelerador. Senão, ela vai lhe derrubar. É uma dica que eu dou para vocês. tem essa questão. Bom, eu tenho o que? A moto está com 130 km rodados. Desses 130, digo facilmente que eu não rodei 50. A outra grande parte aí foi o mecânico subindo e descendo aí para ajeitar a placa. Logicamente. <risos> meu grande amigo Neneinho, né? Quem resolve minhas bombas quando eu não posso Estou bem A sexta ficando tão rápidos agora. Onde, onde já tá? Opa! Buraqueira! Funelando é não, viadinho. Desviar! Ó, tô na sexta, não preciso. 4 mil giro, 10 mais uma. É. Cara, eu tô sentindo a corrente fazendo zoada Se ela deve estar tá seca Porque eu não lembro de ter lubrificado E provavelmente não foi lubrificada também na concessionária Então Vamos lubrificar a corrente Luz vermelha forte Sem piscar em azul Sinaleira você vê a luz vermelha forte assim refletindo com alguns toques azuis <risos> polícia ah, vamos cá, aprendendo a andar de MT <risos> Uma coisa que eu observei é que esse eco não, praticamente não sombra da minha tela, né? Que bom, né? Que eu tô andando em modo econômico. Olha, eu queria ir pro outro lado, mas você tá aqui, então vamos ficar aqui. Oh, ficou verde! Maravilha! Esses burbu é do... um vídeo de bambam, velho. Bodybuilder. Apadorrizar ah, aquele vídeo, velho. Não é especificamente dele, mas das montagens que fizeram a partir dele. Não foram poucas. Aí tem uma... Usando o desenho da, do Cartoon Network, a Hora da Aventura, que ficou excelente. Véio. mas o Bolsonaro Quinta Manhã, sexta, manhã Último dia que um colega um Colega de Recife O Rafael tá lá na, na empresa E aí o que acontece? Ele é o nosso analista de redes É o cara que mexe no firewall Firewall do na empresa Roteadores Roteadores são poucos, mas tem lá E nos suítes então, assim, caso haja qualquer problema, a gente vai estar em maus lençóis, a gente vai estar sendo o suporte. Mas vamos torcer para que nada de ruim aconteça. É não? moto pra tomar multa de velocidade. Eu não queria buzar não, viu? Fui checar o pisca ver se ele tava alarmado ou normal. Redor.. É Tem gente, a gente para. Oh, vai atravessar aí em cima da faixa? 60 na é 70 não Finaliza. Ai ai, viu? Brincadeira! Sinalizar que é bom ninguém quer! Eu não vou nem pra lá, vou ficar aqui. O que tem na cabeça essa galera, velho? Na hora de televisão, não, é? Ele vê a moto aproximando e jogou pra cá. Que porra louca é essa, velho? Eu, hein? Bom, galerinha, vamos ficando por aqui. Até o próximo videozinho. E é isso aí. pa pá, pá. pá. Deitado é quando ligar a câmera, né? Tchau, tchau.